Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos estar fazendo esse vestido aqui, olha só que lindo que é esse vestido. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes da gente ir lá fazer ele, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, tem o Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a vinheta. A nossa, o nosso vestido, Alice, né? Alice do País das Maravilhas. Né? Eu coloquei o nome fantasia Alice, mas não é uma fantasia mesmo, né? É um vestido com o um tema da Alice, né? A tecido foi mandado pela Felipe Malhas, tá? Então, é um tecido que tem o tema da Alice no País das Maravilhas. E daí, a gente fez ele aqui, né? A corta-borda da saia, aonde tem o desenho maior, né? Que é esse aqui, tá? Então, tem vários temas, vários desenhos, né? Que você pode estar tá adquirindo lá com a ajuda da Felipe Malhas e fazendo aí, colocando em prática aí que a gente vai fazer hoje. Então vamos lá, vamos aos moldes que a gente vai precisar. E então tem vários, uh, então tem vários tecidos, né, de temas lá na Felipe Malhas que você pode estar tá colocando em prática o que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Então, eu achei maravilhoso esse vestido, ele é muito lindo, né? Ele ficou muito show de bola, vestiu muito bem. Eu indico essa, esse vestido aqui mais para aqueles cachorrinhos que tem o pelo curto, né? Pra Sofia. Ficou bonito, ficou lindo. Amei, depois ela andando mesmo, ficou show de bola. Mas não fotografa muito bem, né? Para fazer catálogo, não fotografa muito bem em cachorros com pelo longo, tá? Então, veste super bem, confortável tudo, mas para fotografar é bom você ter um cachorrinho de pelo curto, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça? Vamos lá. O tecido que eu tô usando é oxfordine, tá? É um tecido que foi enviado pela Felipe Marias, né? Então, maravilhoso tecido. Então, oxfordine e tricoline eu vou usar de forro, tá? Tricoline branco. E para o detalhe, né, do laço, eu vou estar tá usando a cetim, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? Botãozinho Rita. E os nossos moldes, né? Então, a manguinha que a gente vai fazer é a manguinha fofa, né? Então, você vai cortar quatro vezes, duas vezes tecido principal e duas vezes no forro, tá? A frente, você vai cortar dobrado, tá? O diferencial desse vestido é que ele tem abertura só atrás, tá bom? Então, a frente dobrado, uma vez no principal, uma vez no forro. Saia, uma vez no principal, uma vez no forro. Você pode estar cortando uma vez só no principal e fazendo bainha, né? Você, eu gosto de colocar forro, tá? E as costas, então, é quatro vezes, né? Duas vezes no principal e duas vezes no forro, né? Veja que as costas tem o um coração aqui, né? Então, esse coração aqui eu já passei ele pra cá, ó. Já passei pro forro. E aqui o nosso laço, né? O laço da cintura, que você vai cortar dobrado aqui. Duas vezes, tá? E tô usando uma manta R1 pra pôr no laço, pra ficar fofinho. E aqui eu fiz esse laçarote aqui. Que a gente vai estar tá colocando no laço, tá? Então, vamos começar. Vamos, vou começar aqui com o nosso laço já. Vamos fazer aqui. Bora lá, então. Vai pegar um laço no outro. Esse laço aqui eu já ensinei vocês a fazer um monte de vezes. Então, bora lá. Fazer uns... E colocar a manta embaixo, tá? E passar uma costura ao redor do Separar aqui um do outro aqui. E agora, vamos virar a nossa peça. Aqui dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e aqui vamos passar uma costura fazendo um anel, né? E agora vamos passar a nossa, o nosso laço aqui pra dentro. Assim vamos pegar as, essas fitas aqui, colocar uma em cima da outra aqui. vira a nossa Mas se você quiser passar ferro, fica melhor, né? Vai ficar assim. tá? Como eu disse, se quiser passar, fica mais bonita ainda. É que a gente dá um arremate. Ficou assim, reserva. Vamos pegar as nossas manguinhas. Nossas manguinhas tem frente e costa, ó. Essa parte bicuda aqui é a frente, ó, mais curvada e tem esse biquinho aqui, aqui as costas, tá? Então, guardem isso, guardem essa informação. Aqui o que a gente vai fazer é pregar uma na outra aqui, tá? Aqui na boca, tá? gente, eu esqueci, tá? Vocês viram no nosso molde? Agora, deixa eu até virar aqui a manga, tá? Tá bom, nosso molde. Vocês viram aqui no nosso molde? Que tem umas flechinhas aqui, né? Façam esses piques aqui, tá? É importante vocês fazerem esses piques, tá? Nas duas mangas. Vou colocar aqui certinho. Façam os piques, tá? Aqui. E aqui, ó, ó, faça uns piques certinho, que você vai embebedar a manga daqui até aqui. Embebedar é franzir, tá? Aí aqui a gente vai colocar no meio, vai colocar bem certinho aqui, ó, juntando certinho aqui, tá? Junta certinho aqui. E vamos achar o meio das nossas mangas aqui também e fazer um pique aqui também tá que também é muito importante para nós tá é muito importante esses piques tanto esse daqui quanto esse do meio tá então é isso agora vamos costurar aqui embaixo essa aqui também A gente vai... Agora, a gente vai embebedar a manga, tá? A gente vai passar uma costura daqui até aqui, tá? Pra depois a gente franzir, tá? Então, a gente só vai passar a costura aqui, tá? Tá? Vai fazer aqui na branca. Reserva essas mangas. Vamos fazer com a outra agora, tá? Vamos então daqui do pique. bebedada as duas mangas, deixa elas um pouco ali, quietinha, depois a gente vai usar, vamos fazer a nossa saia, as duas Então, aqui o vídeo parou, pulou aí, né? Eu não vi que tinha parado de gravar, mas... E eu não tenho outro tecido igual esse pra refazer, né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu juntei as duas saias, né? Vocês viram ali, eu juntando as duas saias. Depois de juntar as duas saias, eu virei no direito e prespontei aqui. Depois de prespontado, eu fiz pregas aqui pregas macho, né? Ó, fui fazendo preguinhas. Não tem medida, eu fiz no olhômetro no, olho no mesmo, né? Fiz no olho. Então, aqui, fui fazendo as pregas macho, ó. Que é uma pra um lado, outra pro outro lado, tá? Quando você for fazer, ó, uma pra um lado, outra pro outro lado. Aí, fiz as pregas macho aqui, já ficou bonita, né? Mas, agora, a gente vai franzir essa peça, tá? Antes de... A... De eu franzi a peça, eu gosto de ir no overlock e passar uma limpeza aqui, pra ficar mais fácil, né? Mas, não é necessário, tá? Você tá fazendo isso. Eu vou franzir aqui direto, tá? Mas, se você quiser ir no overlock e fazer uma limpeza, é melhor. Mas, eu vou franzir aqui direto, tá bom? Bora lá! Então, a gente passa uma costura reta aqui, né? E daí é só puxar a linha, tá? Aqui tá franzida a nossa saia, né? Pois quando ficar pronta a peça, a gente vai medir bem, vai se precisar franzir mais a gente franz. se diminuir, tiver que diminuir o franzido, a gente diminui, mas a princípio é esse aqui, reserva. Agora vamos pegar as nossas frente e costa, tá? Essa peça é diferente das tradicional, né? Porque a frente dela é inteira, tá? E as costas é que, que tem o diferencial. Vamos pregar os ombros. Tecido principal primeiro, reserva. Vamos pegar agora o forro. O forro a gente fez a marcação aqui, né? Que tem nas costas. O tecido principal não deixou inteiro, mas o forro a gente fez a marcação aqui. Vocês já vão ver por aqui. Vamos pegar aqui, ombro com ombro aqui. Vamos passar uma costura aqui um no degote. e aqui na nossa frente aqui nas nossas costas aqui pelo lado do do nosso das nossas costas do nosso forro eu vou colocar aqui um um alfinete para não mexer tá aqui no meio do coração também e aqui a gente vai passar uma costura em cima aqui do que a gente desse coração aqui, tá? Ó, a gente vai passar aqui e vai vir. Vai vir até aqui, tá? Ao a costura tá é que a gente vai fazer pique. Tira aqui o um biquinho aqui. Assim, mesma coisa a gente vai fazer desse outro lado aqui. É a mesma coisa, tá? Agora vamos virar a nossa peça. Vou mostrar para vocês como ficou. Pode ir no ferro, né? Passar aqui direitinho. A gente vai vir com o botãozinho aqui, ó, e vai fechar aqui embaixo, né? Aí ele vai dar o coração certinho, tá? Então, a pala tá quase pronta. Vamos agora pregar nossas mangas. Aqui na manga também tem um segredinho, tá? Manga aqui e aqui. Vamos pregar nossas mangas. Vamos pegar as nossas mangas. Lembra que a gente embebedou elas? Então, ó, hum, hum. o meio da manga, a gente fez, a gente fez pique pra achar o meio. Esse pique, a gente vai colocar aqui, ó, na costura aqui, ó, nessa costura. Pera lá, já estamos fazendo errado aqui, né? Então, nossa manga, ela tem frente e costa, lembra que eu falei pra vocês? Deixa eu achar o um molde aqui, ó, frente e costa. A parte bicuda aqui é a frente, mais reta é as costas, né? Então, aqui, aqui é a nossa frente e aqui é nossas costas. Então, aqui, aqui é a nossa frente. Então, vamos pegar aqui branco, tá? Branco no branco, estampado no estampado, tá? Então, aqui, o pique que a gente uhum. fez, vamos colocar aqui, ó, bem no, bem no ombro aqui, né, no... E agora, a gente vai puxar aqui a nossa, o nosso fio, franzindo aqui a nossa manga. E vamos medindo aqui, ó, até ela caber certinho, tá? Assim, tu sabe o tanto pra franzir. Isso é embebedar a manga, tá? Ó, tá? Esse lado a gente já franziu. Hum, hum. Vamos puxar do outro hum, lado hum. também. Sempre procurando deixar mais franzidinho aqui em cima, tá? Aqui na cabeça da manga. Vamos ver aqui. Soltar um pouquinho. Aí. Então, bora lá. Vamos... Mesma coisa, vamos fazer aqui, ó. Então, aqui a parte do forro a gente já pegou, tá? Agora, vamos pegar aqui o meio e vamos colocar aqui, ó. Tá? Aqui, o meio da manga a gente vai colocar aqui, tá? Ó, pique. E vamos colocar o um alfinete, como a gente fez na outra. E vamos puxar aqui a nossa... Até ela servir aqui certinho a nossa peça. do lado e vai. Pegamos aqui, vamos fazer pique aqui. Aqui também, tá? Agora, virar a nossa peça aqui pra ver como ficou. Como ficou nossa manguinha. Mesma coisa do outro lado, tá? Vamos pegar a manguinha. Frente. Nosso pique aqui. Pique na costura ali. Né? E vamos franzir a nossa manguinha, puxando o franzido pra cima, tá? Aqui pro ombro. E já ir medindo, vendo se vai dar certo aqui. Já deu. Agora, a mesma coisa aqui. Que já deu... Mesma coisa aqui do lado branco, tá? Do forro. Aqui no lado azul já fizemos. Aqui, meio aqui no ombro, costura do ombro, pique. Vamos colocar aqui um alfinete. E aqui vamos puxar a nossa linha. esse esse modelo de manga aqui que eu fiz aqui para esse vestido não não é tão franzido tá então é pouca coisa que tem que e vai sempre colocar mais aqui para cima tá gente o ronco é o baroque tá de novo de novo seu baroque roncando E aqui, vamos pregar. Pra ela ficar embutida, tá? Pra ela ficar certinha, embutida. Aí, né? a gente faz assim. e Nossas manguinhas ficaram prontas. Agora, aqui, a gente vai fazer de um lado só, tá? A gente vai pegar aqui a boca da manga, tá? Ó. Aqui é a manga, aqui é a frente. Aqui é a boca da manga, tá? vai pegar o outro lado da boca da manga e vai costura com costura aqui, tá? E vai vir passando a costura aqui por tudo. Referência sempre a costura com costura, tá, gente? Nosso, nossas costas aqui, tá? Também vamos pegar aqui, ó, tá? Nossas costas aqui, costura aqui, costura aqui, vamos colocar aqui, costura, costura e passar uma costura aqui, Tá? costurar esse lado aqui. Mas, antes da gente costurar esse lado ali, a gente vai pegar a nossa saia aqui no tecido principal, tá? Vamos pegar a nossa saia. Meio da saia certinho, a gente vai fazer um aqui, bem no meio da saia, tá? Pra gente saber que é bem no meio da saia. E vamos colocar aqui, ó, nessa costura aqui, tá? E aqui a gente vai ajeitando a saia. Fechando aqui o meio centímetro pra gente tá juntando o nosso outro lado, né? Aqui. E vamos pregando aqui essa aqui na nossa peça. Tá Fechamos um dos lados. Vamos pegar a frente aqui, tá? A parte da frente aqui. E vamos passar o elástico, tá? Que eu esqueci de falar pra vocês que nós vamos usar. Vem em cima vou parar meu elástico. Então, a gente vai usar um elástico aqui, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Então, a gente vai pegar a nossa parte da frente aqui e vai passar um elástico aqui, tá? Coloca ali e dá uma leve puxada. Até aqui na costura do lado, O um pulo do gato, que é a parte difícil, que é a parte mais difícil dessa peça, no meu entender, tá? A gente tem que embutir essa saia aqui, né? Ela não pode ficar assim, desgranhada, assim, né? A gente tem que embutir para ela ficar bonitinha. Então, aqui é a parte da saia e aqui é a parte do forro. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, colocar tudo pra dentro, virar assim, Colocar saia para dentro aqui, fazer um com bolo com a peça toda. Você que vai fazer peça pequena, não, se quiser fazer de outra maneira, pode fazer, porque ela dá trabalho, tá? Fazer essa peça aqui, pequena, Ixi, um tamanho menor. Eu tô fazendo um tamanho 3 aqui, tô me vendo para fazer... Isso aqui é... Aí, aqui, ó, você pode ir colocando o alfinete. A gente só vai fechar até na costura aqui. Da... Do lado, tá? Só até na costura aqui do lado a gente vai fechar. Aqui, tá? A parte da frente a gente vai deixar toda aberta. Só vai fechar aonde tá a saia, tá? Só as costas. Então, aqui, costura do lado com costura do lado aqui, tá? E a gente vai vir fechando só a parte das costas, repito, tá bom? Só a parte das costas, a parte da frente a gente vai deixar aberta por enquanto. Então, aqui, costura, costura, a gente começa aqui por essa costura aqui do lado, tá? Bora lá. pega com base as costuras né costura costura que daí não tem como dar errado Até aqui onde acaba a saia, tá, gente? Lembra que ele deixou um pedacinho ali pra... E agora a gente vira. Aí agora, a gente vai pegar aqui, ó, a boca da manga aqui. Lembra aquela parte que a não fez? Boca da manga, com a boca da manga aqui, ó. Fazer o que a gente fez lá do outro lado, tá bom? Ó, costura, costura aqui e vai vir pregando aqui, tá? Vou colocar um alfinete aqui nessa boca da manga pra não... Não sair do lugar. Então, aqui, costura, costura aqui. Costura, costura aqui, debaixo do ombro. Até aqui. Ok? Bora lá então. Referência às costuras, o encontro das costuras, tá? Agora, aqui a frente, falta a gente dar acabamento aqui na frente. Aqui já é mais fácil, a gente vai dobrar pra dentro aqui e vai seguir dobrando, tá? Já é bem mais fácil. A gente dobra aqui com o elástico aqui. E vem pregando aqui, passando a costura. Vamos pra dentro. E aqui já segue pra espontando a saia aqui, tá? Como que é na frente, vou passar um ponto aqui na boquinha da manga. Mesma coisa aqui. Manga para espontada, vamos para espontar a golinha. E o coração aqui, né? Eu gosto de prespontar também, tá? Então, bora lá. Vou passar aqui pro decote. Vamos vir trespontando aqui com cuidado, certinho. chega aqui na costura do meio, você ergue o calcador e gira a peça, tá? Com a agulha baixada, tá? Agora vamos para os acabamentos, né? Bossarote, né? Uhum. Achei como é romântico, tá? Bem no meio aqui, a gente dá. E agora aqui eu vou colocar nossa fita, ó. Tá? Meio no meio aqui também. Zinho vestido de criança de bebê humano, né? Quando a Jo me mandou esse tecido, eu já tinha na, na cabeça de fazer essa peça. Olha só, gente, bom um chá nesse vestido. Eu vou lá colocar os botãozinhos aqui. né Vai, dois botãozinhos aqui. Um aqui, outro aqui. E já volto uhum. para mostrar para vocês como ficou a peça pronta. Essa peça aqui, tamanho 3, é um vestido de festa, né? É um vestido de festa. Olha só. Ficou maravilhoso, maravilhoso essa peça, gente. Essas manguinhas aqui, achei maravilhosas essas manguinhas. Show de bola. Se você for fazer a foto desse vestido pra catálogo, você pega um cachorro que tem pelo baixo, tá? que é Não os peludos. Por quê? Porque ele veste muito bem, até os peludos, tá? Fica lindo. Só que não fotografa bem nos peludos. Agora, num cachorro que tem o pelo baixo, pelo... Ah, ah, não é peludo, fica bem, bem lindo, tá bom? Eu vou lá colocar os botões e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça pronta, ok? Já voltamos. Olha, gente, como que ficou a frente do nosso vestido. Olha só, as manguinhas. E olha as costas, gente. olha só, que charme de vestido, que peça maravilhosa, que peça linda, gente, olha só, ficou um charme, né, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado aqui, vocês podem estar colocando pedraria, vai deixar, agregar mais valor à tua peça, tá? Aqui, vocês passem essa fita, tá? Passem ela. A ferro que dela fica bonitinha, né? Fica bem assentada, tá? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupas pet, tá bom? Bora fazer cap... bora caprichar aí nas roupinhas pet, tá? Esse é o nome. O... Esse é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, né? Então, tem que caprichar muito. E no inverno, gente, sempre aumente a produção pro inverno, tá? Essa peça aqui, tranquilamente, você pode estar vendendo, fazendo na coleção de inverno aí. Ela é para inverno, para verão. É uma peça de festa, né? Uma peça para festa, para pra... Às vezes, a mamãe quer fazer o aniversário da, da filhinha humana e quer fazer a roupa combine com o tema da festa da filhinha, né? para o pet, né, e para o pet participar. Então, é uma ótima pedida essa peça para uma data comemorativa aí do aniversário da mamãe ou dos filhinhos humanos. É uma, é um, uma ótima pedida e até mesmo para estar fazendo ele com outras estampas, outras cores, né, usando o mesmo recorte, mesmo molde aqui para fazer para um casamento, né. Então, aí usem a criatividade de vocês, é muito linda essa peça, eu amei, amei demais essa peça, tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau, tchau, até a próxima, eu amo muito vocês. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês é meu sucesso. Beijos, fiquei com Deus, se Deus está no negócio, sucesso é garantido. Gente, mais uma coisa que eu tenho que, eu tenho que falar pra vocês, precisando de tecido... Corre lá para Felipe Malhas. Eles têm uma variedade de tecido. Esse tecido aqui foi a Jo, lá da Felipe Malhas, que me mandou para eu fazer, né, essa peça aqui. Então, você quer fazer um igualzinho, com o mesmo tecido, o mesmo tema? Vai lá, liga aí, eu vou deixar o contato da Jo aqui. Entre em contato com ela e fala, Jo, eu preciso fazer aquele vestido que a Sheila fez lá no canal. E ela uhum. vai saber qual é o tecido. Ela vai saber qual é o material que eu usei, tá bom? Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Ah, até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.